Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre o sal, isso mesmo, não é receita, não é taste made Brasil, aquelas, sabe aqueles vídeos que do nada vem a cebola, parece cortada, aquilo é tão bom de assistir, mas não é nada disso, nós vamos falar sobre o sal na terra, que a palavra de Deus diz que nós devemos ser, primeiro quem nós? Nós, aqueles que acreditamos em Jesus. O sal da terra é a igreja, são os crentes, as pessoas que acreditam no Senhor Jesus como o único e verdadeiro Senhor e Salvador. E aí ele vira pra você e fala, mano, você tem que ser sal. E aí, o que que é ser sal? Por que que não pode ser pimenta? Por que que não pode ser orégano? Por que que não pode ser, sei lá, manjericão? Tem que ser sal. Porque Nós vamos falar agora. O sal vem principalmente lá em Mateus, quando ele fala bem assim, de forma bem direta. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Tá muito na moda, né, as camisetas tipo, seja sal da terra e luz no mundo. O próximo vídeo vai ser sobre a luz, mas nesse vamos focar no sal. O sal, antes de mais nada, ele é o... Tempero, ele dá gosto, ele dá sabor, ele faz ser prazeroso Você pega uma comida, faz um arroz, esquece o sal, fica ruim Mas quando você coloca o sal, fica gostoso, isso alimenta, isso nutre, isso te deixa mais forte Que é mentira da minha mãe, quando falou que se eu comesse muito, eu ia ficar grande, forte, bonita Adiantou nada, eu sou viciada em biotônico, fonteiro, parece que eu tomo até hoje Mas Não tem nada a ver com isso, tem a ver com sal O sal dá gosto, fica gostoso a igreja foi chamada então para ser sal e a primeira coisa é, nós devemos fazer a mensagem ser gostosa. Nós devemos mostrar e ser na terra um povo feliz, alegre, com gosto nas coisas, onde tudo tem sabor. Ele fala sobre o caráter interno, ser sal na terra é sobre quem você é por dentro. Você tem que ser feliz. Se você é igreja do Senhor, você tem que ter alegria, sabor, gosto em você. Isso é o principal diferença entre aqueles que sabem que são amados por Deus e quem não sabe. O mundo tem que olhar para nós como igreja e falar, poxa, ali tem sal, ali tem gosto de ver, ali tem sabor. Agora, o sal também serve para uma coisa que eu acho sensacional. Quando não tinha geladeira, e até hoje em alguns lugares fazem isso, e você quer preservar uma carne, por exemplo, sabe o que, que você faz? Coloca sal. O sal, ele preserva da deterioração, ele preserva da putrefação. Ou seja, quando você coloca sal na carne, presta atenção, quando você enche a carne de sal, aquilo que ia ficar podre, morrer, ficar fedendo, não fica mais, fica preservado. Então, se a igreja é o sal da terra, nós temos que pegar a nossa carne, que na palavra de Deus significa esses desejos e vontades pelo pecado, pelo mundo e tal, e é encher de sal, é encher de prazer pelas coisas do Senhor. E quanto mais você encher a sua carne de prazer pelas coisas de Deus, menos morte você vai ter. Quer ver como eu te provo isso? O salário do pecado é a morte. Salário vem de sal. Porque antigamente, quando as pessoas faziam uma obra, elas eram pagas com saquinhos de sal. Porque era a moeda que todo mundo queria. É algo valioso. É algo que todo mundo quer. Se você estuda e trabalha, é para receber um bom salário. Então, desde o começo, Deus é muito esperto. Já queria te mostrar que se você trabalhar para o pecado, você vai receber morte. Mas se você pega a essência do que você ia receber, que é o amor de Deus e o prazer na obra, e enche a sua carne disso, você não vai morrer, você não vai putrefar, deteriorar, porque quando você coloca a carne no sal, ela é preservada. Você vai preservar o seu coração, você vai preservar as suas amizades, você vai preservar o seu caráter. Olha tanto que Deus é maravilhoso. A outra coisa que o sal faz, quando você tem uma ferida e você coloca o sal, ela arde, mas cura, cicatriza. A igreja também tem que ser esse mover, esse sal que traz cura, esse sal que pega as feridas das pessoas. E apesar de arder um pouquinho, porque vai ter que mexer, vai trazer cicatriz, vai trazer cura, vai trazer mudança de aparência. Então onde não tinha perdão, onde tinha morte, onde tinha tristeza, vai ter alegria, porque o sal de Deus foi colocado e ele já não tem mais esse tipo de dor. E por último, mas não menos importante, lá em Levítico 2,13 tá falando assim que quando você for dar ofertas, você tem que colocar sal nas suas ofertas. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que você for entregar pra Deus, ofertas, tem que ter sal, tem que ter gosto, tem que ser delícia, tem que ser bom, tem que ter ali essência do Senhor. Você tem que entender que o que você dá pra Deus, a oferta que você dá, ela tem que ser coberta daquilo que não só te afasta do pecado, mas também te preserva e também cura suas feridas e ainda dá gosto. E aí, por que então que em Lucas, é, em Jó, em Marcos, eu tenho uma colinha aqui no meu... Tá vendo? Olha que lindo o meu caderno de Deus. Eu fiz ele porque ele tem cara de glória, não tem? Tá? Enfim, lá em Marcos 9,50 fala assim... O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? um sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Aí em Lucas 14,34... Sal é bom, mas perder o sabor, como restaurá-lo? Em Jó 6,6... Come-se sem sal uma comida insípida? Em Gênesis 19... A mulher de Ló se tornou uma coluna de sal quando olhou para trás e estava fugindo de Sodoma e Gomorra. O que isso tem a ver? Vai na sua cozinha. O sal que está velho, ele perde a salinidade, ele perde o gosto, ele perde o sabor. E aí sabe o que acontece com ele? Ele petrifica. Ele vira umas pedrinhas de sal sem gosto. O que aconteceu com a Mulher de Ló? Por que que ela virou uma estátua de sal e não uma estátua de orégano, por exemplo? Acontece que a história da Mulher de Ló, rapidamente falando, é o seguinte, eles estavam no lugar de caos, de pecado, que era sua do amigo Gomorra, e aí Deus fala assim, saem vocês que creem em mim daí e não olhem pra trás, ou seja, igual ele fala pra gente, sai desse mundo de pecado, dessas... Coisas que você faz que não me agradam, seja dessa, dessa droga, dessa homossexualidade, dessa depressão, sai e não olha para trás. E aí eles saem correndo, Ló sai, as filhas saem e a mulher de Ló dá saudade. Ela olha e fala, poxa, mas eu tô perdendo tanta coisa e ela olha para trás. Quando ela olha para trás com arrependimento, com saudade do pecado, daquele lugar onde só trazia morte, ela se transforma numa coluna de sal, diz a palavra do Senhor. Aí eu quero te convidar a entender que quando nós estamos para ser o sal da terra, ou seja, ela já era chamada de Deus, mas nós temos saudade no mundo, nós queremos comparar o que Deus tem para nós com aquilo que já não estava nos fazendo bem, quando a gente se arrepende de ter sido chamado, a gente olha para trás com esse arrependimentozinho, com essa saudade, a gente ainda é sal da terra, porque Mateus fala, você é sal da terra, só que sem sal, é salinizado. Vira pedra. Sabe qual é o problema do estátua de pedra? Ela não se movimenta, ela não faz o ID, ela não anda, ela não gera transformação. O sal petrificado você não pode colocar na comida, porque não só não vai trazer sabor, como ainda vai quebrar o dente de alguém. Então, é, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que nós temos que ser sal sim, mas temos que ter cuidado para não petrificar, para não perder a salinidade, como dizem Lucas e Marcos e João. E como que a gente perde? Quando a gente olha para trás. E aí é uma pena, né? Que a mulher de Jó não tenha ido... De Ló não tenha ido junto e tenha dado todos os problemas. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero te chamar é para ser tempero da vida. Como diria o Eric Jacão. Tempero das coisas. Então vamos dar sal às coisas. Vamos ter prazer no alimento que é o Senhor. Porque quando a gente come muito sal, dá sede. E sabe o que que mata a sede? Água. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é água viva e quem toma dele jamais terá sede. Se a igreja fizer bem o papel de sal, a gente vai passar sal em todo mundo e as pessoas vão ter sede de Jesus. Não de um bom líder, não de uma boa igreja, mas de Jesus. E aí elas vão olhar pra você e vão ter vontade de conhecer mais essa água viva que é Cristo. E vão procurar Jesus e vão encontrar. E aí elas também serão sal. E dessa forma nós vamos mudar o mundo. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você sabe que pode perguntar. Aí embaixo já vão ter algumas referências bíblicas. E o próximo vídeo vamos falar sobre a luz do mundo. Amém? Que o Senhor te favoreça.